Fala galera, tudo certo com vocês? Bem-vindo a mais um vídeozão do nosso canal Vida de Adesiveiro Pra quem não nos conhece, muito prazer Eu sou o Cadeli e o nosso canal fala tudo de adesivo Por isso que é adesiveiro, certo galera? Se você consegue ver que é tramei Nosso login tá aqui, certo? Então, hoje a gente vai tentar fazer um vlog bem aleatório, certo? Por que aleatório? Porque as coisas não vão... De repente pra você vai ficar um pouco confuso Mas no final vocês vão entender como foi o nosso dia, certo? Porque hoje é um dia... Muito frio, a gente tá no início de julho, dia 12 de julho hoje, tá? Mais precisamente sexta-feira, então hoje é aquele dia do sextou, certo? Essa semana não tinha muito serviço, a gente sempre tem bastante serviço pra fazer Mas essa semana foi uma que teve um pouquinho menos, então a gente conseguiu terminar quase tudo Tem pouquíssima coisa para finalizar, certo? Então o que a gente vai fazer? Vai tentar finalizar tudo que tem hoje de manhã Depois da tarde a gente tem compromisso, então a gente também tem que fazer algumas coisas no Tamagotchi a gente quer ir lá falar com o Israel Pra ver se a gente consegue fazer, certo, galera? Peço desculpa minha carne inchada Que de manhã fica assim, não adianta A gente é feio, mas de manhã O, o sono não colabora com a gente, certo? Então o que, que a gente vai tentar fazer? Como a gente tem que finalizar Algumas artes de cliente A gente vai tentar mostrar pra vocês Como que a gente procede de manhã Quando a gente acorda, certo? Vou tentar explicar pra vocês E é, ir mostrando o nosso dia a dia Depois que a gente tem a loja, certo, galera? Mais pra frente, quando não for tão frio, porque quando é frio é complicado de ficar gravando, certo? A gente vai tentar gravar o dia a dia, daí, tipo, desde quando acordar até quando a gente dormir, certo? gente né? fica um videozão, que a galera pede bastante lá no nosso Instagram isso daí. Então se tu não segue a gente no Instagram, tá aqui embaixo o Instagram, é só ir ali, seguir a gente, certo? Que lá a gente bosta... Mais coisas sobre o nosso dia a dia, que aqui no YouTube a gente não consegue botar, certo? E não se esqueça, deixa o likezinho pra nós. A gente já bateu 25 mil inscritos, graças ao nosso bom Deus. E a gente quer bater 50%, 35%, depois 100 mil pra trazer a plaquinha aqui pra dentro da loja, certo? Então eu vou deixar rodar a vinheta aí, o vai botar pra vocês. E eu vou preparar todas as coisinhas aqui pra tentar explicar o melhor jeito possível pra vocês. Tamo junto. Bom galera, voltamos depois da vinheta, certo? Como a gente sempre faz, a gente volta sempre depois da vinheta, nunca sai do vídeo quando rodar a vinheta, certo? Vou explicar pra vocês como funciona o nosso processo de atendimento, pra quem não conhece E eu acho que serve de dica também pra quem uh, tá meio perdido nessa parte de atendimento aí com a galera, tá? Seguinte, a gente chega aqui um pouquinho antes das 8, tá? O nosso horário de atendimento é das 8 ao meio-dia e da 1 e meia a 6 tá mas internamente a gente às vezes acorda às 6 horas da manhã hoje a gente acordou às sete pouquinho mais ou menos certo uh, e vai até Deus sabe a hora tem dias que a gente vai até 11 horas 4 horas da manhã quando tem que editar vídeo certo então a parte de serviço de atendimento ao público é o horário que eu falei o interno não não regula muito porque a gente tem muitos serviços que às vezes a gente pega para depois do horário já por ser só a gente só a ser eu e a Mônica, entende? Então assim, uh, tem uma dos adesivos aqui, deixa eu mostrar pra vocês, a gente fez essa semana, ó, a gente fez 62 adesivos desse daqui, ó, do GAP 23AM, certo? até uh, mandar um abraço pra galera do GAP que nos acompanha, tem vídeo da festa do GAP aqui no canal, se você quiser dar uma olhada, muito bacana, galera bem humilde lá, tudo gente boa, certo? E a gente fez isso daqui, a gente botou cortado durante o expediente, certo? Enquanto eu estava fazendo arte no computador. Quem nos acompanha no Instagram viu todo esse processo que a gente consegue mostrar mais fácil lá, certo? Então fica meio complicado eu gravar de takez em takez a semana toda e largar um vídeo só. De repente, conforme a gente vai se habituando a, a tudo isso, a gente consegue trazer esse tipo de vídeo aqui. Seria legal também, né? Pra você ver como foi a nossa semana. Mas tem dias que a gente nem liga a máquina. Por quê? Como a gente cria arte, cria logo pra outras pessoas a gente também não tem como ficar filmando a tela certo inclusive a gente tem duas artes para finalizar aqui eu vou mostrar como é que é o processo de de fila de ordem de fila e que a gente atende o pessoal tá então esse adesivo aqui a gente cortou durante o expediente e depois do expediente a gente montou tá no expediente a Mônica montava enquanto atendia o pessoal e fazia essas coisas que ela é encarregada de fazer na loja, certo? Então ela depilou tudo, tudo isso que vocês estão vendo aqui, 60 e poucos adesivos. Que se eu não me engano é quatro cores. É, são quatro cores. Uh, tudo a Mônica depilou. Então agora que ela pegou a mãe, eu só boto, Eu não preciso nem mexer na máquina. Ela tudo pega e larga na máquina, faz, corta. Eu só largo aqui no core e já era. Paf é bom, né? Só botei, paf Ah, chama. Certo, galera? Então é o seguinte, ó. Vou virar a câmera aqui para você ver uns esquemas, tá? Ó, galera, aqui na barrinha a gente tem bloco de notas, tá? um bloco de notas diferente. É um notepad, tá? Que o nosso amigo Boca botou. Aqui é o nossa central de forçamento do computador, tá? Esse aqui é o gerenciador de tarefas, para quem não sabe. Esse daqui é quando vocês apertam um Ctrl +S, que eu acho que é, se eu não me engano. Não, não lembro como é que é, Shift +S, que é Windows WindowsS. Que... Não lembro. Eu aperto. As teclas CTRL, SHIFT e ESC Daí me aparece essa janelinha aqui Porque como às vezes eu preciso mais funções uh, Fazer muita coisa no computador Eu pego e forço o meu coro Definir prioridade alto. Então assim ele vai ter um alto desempenho Referente aos outros aplicativos abertos Porque a gente atende o WhatsApp pelo Chrome Certo? Ó, isso daqui é só de ontem de noite até hoje de manhã tá? Mas depois eu mostro isso daqui para vocês então a gente faz atendimento com o cliente e bota aqui, ó serviço em aberto e começa a botar o, o número do pessoal e o que, que é de serviço, se é arte, se é logo, se é adesivo de corte, se é adesivo de impressão e fica tudo ali certinho, tá? Então a gente sempre atende o pessoal por ordem de chegada, por ordem de pagamento de serviço, porque tem muita gente que pede, ah faz aí depois eu pago, no início até a gente fazer no primeiro mês depois a gente não fez mais porque no primeiro mês a gente trabalhou de graça porque ninguém pagava as coisas certo então não tem mais essa ou paga metade no mínimo a metade a gente pede isso serve de dica nunca façam nada pode ser teu melhor amigo não faz nada de graça ou se tu tem uma confiança muito muito grande nas pessoas tá porque até os melhores amigos pegam e dão um godó em ti, dão uma perna de anão e já era. Depois tu nunca mais recebe. Pode ser por mais que é 10 reais. 10 reais não vai te fazer falta, mas soma de 10 em 10 dá mil e de mil em mil dá 10 mil, certo? Então vai dando prejuízo, por isso que muita gente fecha. Tá certo? Nunca tenta pensar em abrir um negócio, uh, pensando em agradar nos amigos e na família. Tem que pensar no que tu gosta e se é o que realmente tu quer. Porque se pensar nessas coisas, tu não vai pra frente, certo? Tu só vai trabalhar com teus amigos e para tua família. Não é por aí que começam as coisas, certo? Então, depois que a gente faz isso, a gente abre o computador, eu abro o Telegram, que a gente tem uma plataforma de outra renda ali, a gente abre o Chrome para mexer no WhatsApp, porque o WhatsApp Web do computador, o aplicativo, o software do WhatsApp é muito pesado, é mais pesado que eu abrir o Chrome, e ele trava muito, então a gente nem abre mais ele, então eu tenho que apagar ele dali, porque ele está ali só estrovando na barra de tarefas ali. Então a gente abre no Chrome o WhatsApp, certo? Depois a gente pega abre esse Notepad. Depois a gente abre o Corel e o programinha para cortar na máquina. Como eu falei antes, às vezes a gente não mexe na máquina. Mas como a gente faz adesivo na hora, eu sempre deixo aberto o programa que o Corel usa para mandar arquivo para a máquina, tá? Porque ele demora um pouquinho para abrir. Agora até ultimamente ele está abrindo bem mais rápido do que o normal, tá? Mas mesmo assim é bom sempre deixar... Tudo nos conforme. Então, é essa nossa rotinas. Acorda, toma café, faz a necessidade fisiológica, chega na loja liga o PC. Abre o WhatsApp, que é o Chrome, abre o Notepad, abre o Telegram, abre o programinha da máquina e abre o código certo? Então, enquanto abriu tudo isso, o que mais abre ligeiro, por mais memória que coma, é o Chrome. Então, a gente já vai atendendo o pessoal. E a gente começa a atender de baixo para cima, tá, galera? Porque... Sempre tem aqueles agoniadinhos que perguntam para ti o, o valor do produto diz dizem que quer fazer um serviço às 3 horas da manhã e se tu não respondeu às 3 e 1 ele já manda um ponto de interrogação e isso faz com que a conversa vá lá para cima. Isso é uma dica para quem vai comprar mercadoria ou falar com alguém no, por atendimento no WhatsApp não fique insistindo para o atendimento, porque tudo vai ser resolvido no seu momento, tá? A gente às vezes fica um meio dia, de tanto serviço que tem, a gente fica meio dia sem responder a galera, mas responde, certo? A gente faz uma leva de, de, de atendimento logo às 8 da manhã e depois a gente vai respondendo do o pessoal gratuitamente. Então, se tu mandou mensagem às sete e cinquenta Vai ser respondido depois do cara que mandou ontem à noite, certo? Porque aquele cara de ontem à noite só deu boa noite, tudo certo? E escolheu a opção de atendimento que a mensagem automática manda, certo? Então não seja agoniado que tudo vai se resolver no momento certo, tá, galera? Então é o seguinte, eu vou continuar aqui, fazer os afazendo, entendeu, pessoal? Porque já é... É, já é bastante hora aqui, já de manhã, já fiquei conversando com vocês. Uh, e depois eu vou ver se consigo dar uma ligada pro Billy pra gente fazer um negócio no Tamagot, porque a gente queria fazer uma capa de roda ao redor das rodas, das quatro rodas, porque o Jack, o Jack, pra quem não sabe, é o nosso cachorro que a gente tem aqui, ele faz xixi nas rodas, está enferrujando os cubos da roda. Não está enferrujando de cair de podre, mas está, a aparência está ficando feita, então a gente quer dar... Um trato devido pro carro, pro nosso tamagoshi, e a gente vai começar por essa parte, depois a gente quer fazer outras coisas, certo? E aproveitamos, já damos uma visitada na galera da elite que a gente tá com saudade deles também, certo, galera? Bom, galera, a gente atendeu, o pessoal não respondeu. Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai adiantar o nosso lado, já vai dar uma ligada pro Billy, né? Pro Matos Estofados tá? O homem é brabo no bagulho. Deus livre. -se. Eu, um dia, eu quero ver no Billy com a loja dele, que isso vai ser top, grisado. isso vai ser top. Vou pegar o telefone da loja aqui. Vamos ver, a gente pega o telefone dele e dá uma ligada Fazer uma chamada de vídeo pra ver se... A gente pode ir lá, né? Tem que ver como é questão de serviço Não sei como é questão de serviço lá Daí a gente dá um pulinho lá Porque tinha duas artes abertas Uma tava quase finalizada A outra eu estava esperando o aguardo do cliente A gente mandou mensagem e eles não respondendo Então a gente tem que adiantar o nosso lado Como é pertinho, eu posso ir lá, largar o carro lá Explicar as funções tudo certinho mas, pelo jeito, eu acho que vai demorar pro nosso cliente responder, tá, galera? Então, a gente atendeu já o pessoal que queria comprar a camiseta, que tava na promoção, certo? Uh, camiseta, boné na promoção. Eu acho que ainda vamos estender a promoção pro pessoal aqui do YouTube, né? Porque vocês também são nossos clientes, nossos espectadores. Você também merece Uma promoçãozinha, certo? Então, vamos ver o que a gente faz, tá? Eu vou virar a câmera aqui Para ver se o Billy atende, né? Não sei se ele vai atender. Ó, a para segurar o telefone. Fala, meu querido! Bom dia, tudo certo, meu? Certo. Deu boa, galera, deu boa, deu boa Vamos ver o que, que a gente consegue fazer Desculpa um pouco a bagunça Que a gente às vezes faz umas bagunças aqui Mas depois a gente organiza sempre, né? Não pode deixar nada desbagunçado Quer dizer, não pode deixar nada bagunçado Tem né? que deixar tudo desbagunçado, tá? Então a gente vai ir lá E vamos trocar a ideia com o Billy Pra fazer esse serviço Porque eu acho que é necessário, galera Porque bah, o Jack mim gente, todo o pátio e nas rodas principalmente ele já sai da casa aqui me nas rodas então isso estraga certo então a gente vai tentar uh, fazer isso daí não precisa que nem como eu falei o não precisa ser para hoje só para ele tirar as medidas lá para nós estar tá? show de bola tá ó galera chegamos aqui onde vocês já viram muitos vídeos nossos no canal aqui dentro desse pavilhão certo então a gente veio aqui como eu expliquei para vocês para falar com o Mago dos Estofados o Mago e o Maguinho para ver o que que a gente vai fazer aqui no palho, certo galera? tô aqui com as feras já, ó Ai, Deus do livro, ó pra quem não conhece galera, esse é o Israel Castillo ele é o William Red Bull Castillo <risos> o mago e o maguinho do estofado, certo galera? Uh, pra quem é novo no canal a gente trabalhava aqui com eles eu na parte dos adesivos e eles na parte do estofado fazendo mágica com o estofado por isso que é mago do estofado, tá galera? então, não tem ninguém melhor na região pra fazer esse tipo de serviço não só estofado, como eu quero fazer no palha, as coisas, mas uh, essa parte de, da roda, da caixa de roda, que eu sei que o Billy já fez um serviço parecido para os florianos, se eu não né? uh, hum. Para tapar, os florianos fizeram para não pegar sujeira na... Sujeira não, pegar produto na roda, é, né? Você tá é, para não pegar nas rodas de alumínio. Então eu lembrei disso, pensei, ah, vou fazer isso para o cachorro não mijar na roda, né? Porque senão vai ferrujar toda a roda. Então, Billy, seguinte, a gente quer fazer aqui na... Botar nas, nas quatro rodas, eu não sei como é que é o processo, o que, que tu, tu acha que teria que fazer? Cara, o ideal seria a gente fazer de um sintético aí Deixa o carro pra nós aí, pra gente tirar a medida certinha Ela vai passar uns, uns 20cm pra dentro, pra não ter perigo quando passar algum cachorro, não mexer e coisa E não tirar pra fora, né? Sim. A gente faz ela encaixadinha pra dentro ali, bem apertadinha já não vai ter. É, não precisa nem ser tipo bem encostada no chão, porque se ficar encostada no chão, eu acho que como o xixi lá em casa da garagem é descer, o sim. xixi cair no chão fica Ah, vai ficar É, pode tapando a roda para nós tá show. Ótimo. Ó, por é isso daqui sim. que eu queria trocar, ó, tá começando a enferrujar os cubos ó. Aqui também lá, ó. Sim. Então, fica feio esteticamente e prejudica, né? Sim. Fica tudo tudo sujo. Daí eu acho que, eu acho que é, vai ser a melhor solução Já tentei botar pneus, os pneus velhos que a gente tinha do, do Palio E não adiantou Fizemos um monte de coisa e não adiantou isso daí Eu acho que vai, não, não, não. vai, resolver vai dar a solução Vamos colocar pra dentro aí o carrinho aí vamos... Então vamos derreter então, galera Vamos botar o carro pra dentro, vou deixar o Billy trabalhar Vamos pra casa fazer as outras coisas Agora ver se o pessoal respondeu lá, terminar as artes E depois a gente volta com o resultado, né? Tem que ter, mostrar o resultado pra vocês, tá? Bom galera, chegamos ao final do vídeo E eu quero mostrar pra vocês o resultado do serviço que o Billy fez, tá? A gente deixou o carro lá com o Billy, pra ele fazer o um molde, fazer tudo certinho A gente tinha compromisso durante a tarde A gente foi, fez o compromisso e voltou Só na correria dessa compromisso, almoço, essas coisas, a gente não filmou lá com ele, certo? Mas quero agradecer, vou agradecer lá a ele, eu vou agradecer agora em vídeo Billy, muito obrigado, o mago não adianta, é um mago e não tem, certo galera? Vou mostrar pra vocês e foi muito útil Vai ser muito útil, tá? Ó galera, agora fica assim Certo? Toda vez que eu vim da rua ó, Deixar o carro aí de noite que o cachorro estiver solto Certo? A gente vai ter a proteção ó. Fez Eu nunca lembro como é que é o nome desse material Aqui, mas é o mesmo material Que é usado para fazer os tapetes De caminhão, ó É o vinil que o, que o Billy fala, certo? Fez o vinil e um sintéticozinho aqui ó Fez até a costura vermelha Focado aqui, ó, aí a costurinha vermelha, ó, para combinar com os detalhes do carro que tem dentro, certo? Um belezinho dos detalhes, Até que não tinha visto, agora que eu tô vendo esse detalhezinho vermelho aqui. E fez um sintético para a gente poder botar ele aqui para dentro e deixar. E, como a gente explicou antes, a gente deixou aqui, ó, um dedo do chão para poder não ficar com umidade ou alguma coisa aqui na capa, certo? Fez nas quatro rodas, lá na frente onde a morena tá se coçando, fez aqui. Certo? E agora é só esperar o Jack vir e fazer o xixizinho dele, certo? Nos conforme, ó. Ficou top o negócio, tá, galera? Eu quero que vocês vão lá no Instagram do Billy, segue ele, que o Billy é um cara assim, ó. É uma das pessoas que eu mais gosto, cara. Eu já trabalhei com várias pessoas, mas de todas que eu trabalhei. Inclusive, já joguei bola, o cara é o, o nosso capa 10 do nosso time lá. Quando a gente tinha, agora a gente não tem mais, na à pandemia não dava pra jogar bola mas uh, é uma pessoa incrível, um cara certo, faz um trabalho bacana então dá uma moral pra ele, vão lá, vou deixar na descrição o instagram dele só clicar ali já vai direto pro instagram dele, certo galera? então, o intuito desse vlog foi o que? foi mostrar pra vocês como às vezes é o nosso dia a dia Hoje, na sexta-feira, hoje era uma sexta, tá, pra quem não sabe. Tinha um pouquinho menos de serviço, então a gente conseguiu fazer essas coisas que, às vezes, durante a semana, a gente não consegue. Por mais que ele se na frente de casa, fazia tempo que eu tava querendo fazer isso, porque eu não aguentava mais ter que ficar limpando rota toda vez que sair com o carro. E até mesmo essas partes de enferrujar o carro ali, que danifica muito, certo, galera? Então, é nóis, tá? Essa vida de hoje não é fácil. E fui!